Fala galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite, Seja bem vindo ao canal se você não é inscrito Se você é inscrito seja bem vindo mais uma vez Se inscreve no canal, deixe seu like, manda pros seus amigos aí Que hoje a gente voltou com mais um quiz, porque tá... é moda, é isso né? Moda não né, só a gente faz A gente se empolgou A gente se empolgou, é muito... esses vídeos são muito bons A gente vai manter o Friends aí que tá comemorando 25 anos A gente vai pro um quiz do Friends que se chama Você lembra em qual temporada as coisas acontecem em Friends? Não por exemplo, a primeira pergunta aqui, é ah, qual, qual temporada roubaram alguma coisa do Joey? Você não lembra? Eu também acho que eu não vou Por temporada é difícil. Sabe o porque... que é? Eu não assisti, eu não acompanhei Friends. Tipo, eu assisti depois. Aí quando eu assisti, já tinha acabado Friends. E aí, não, não tava acabando, né? Não, pô, foi quando tu me conheceu? É. Pô, Friends acabou em 2004. Quatro? 2000 sei tanto, sei lá. Ah, então nada a ver. <risos> eu tinha acabado, eu comecei a assistir do primeiro e a gente maratonou até o último. Então eu, tipo, eu vi muito. Traule. Mas sabe qual, qual é o esquema pra você se ligar? Vai vendo pela qualidade da imagem. Os mais antigões, ah, os mais... Eu, mais no... eu acho que eu lembro, eu acho que eu lembro. Vamos lá. Você se lembra em qual temporada aparecendo essas coisas no Friends? É você que controla, eu já estava controlando. É. Em qual temporada roubaram a casa do Joe e do Chandler? Já mudou que apartamento. Ai, aí ó. a gente tem que colocar de 1 a 10 o número, né? O Davi teve maior trabalho. Você não tá deixando o Davi trabalhar. Não, leio que o Davi escreveu. Desculpa, pô. Davi. Calma aí, Davi. Vamos lá. Tô te ajudando. Funciona assim. A gente fala o que acontece e você digita a resposta da temporada de 1 a 10. Isso. Ah, é só de 1 a 10? É, só tem 10 temporadas. Ah, faz sentido. Eu viajando. Eu achei que tinha mais de 10. Não, pô. Só 10. Em qual temporada roubaram a casa do Joe e do Chandler? Se for o que eu tô pensando... Ou é a primeira ou é a segunda. Primeira? É, é bem antiga a imagem, tem... eu chutaria a primeira, não, mas pode que a o que eu lembro do dia que roubaram o um apartamento é que eles estavam procurando alguém pra dividir o apartamento, não era? Alguém tava, o tinder tava. Ah, né? não lembro, eu sei que o, o... Não, nada a ver. Na verdade foi o Joey que trocou tudo, foi o né? Joey. aí o maluco aí roubou Aí aprendeu ele, ele no, armário, no armário lá, que ele tinha feito o armário, mas falou eu não que lembro. Não cabia. Ah, eu também não lembro por que não. A gente precisa ver de novo. Ah, colocar... eles moravam juntos. É um, dois ou três. Eu vou colocar um, mas não é certeza. Um? É, bota um aí. Errou. Errou. Bota dois. É que aqui a gente vai tentando. Vai tentando até acertar? É a três, certeza então. Errou! Ué! Quatro? Era a quarta. Era a quarta. Tá certo. É que a imagem ainda é parecida, ó, é antigona. Não, já já começamos errando. Já tinha errando. o cachorro. A gente acertou mãe. quase tudo no último vídeo do Harry Potter, que esse aqui a gente já começou errando. Mas Não, vamos é lá. Dá, vamos lá. Né? Não, já tinha até o cachorro. Ah, é. O Joey já ficou, então... Já tinha trocado já de Já foi na novela, já voltou. Foi isso mesmo. Quando eles vão à praia... Quando eles vão, à pra praia. Ó. Hum, oh, botaria. A... É da sexta pra o cima. O Rose e a Rachel tinham terminado já e aí é o episódio que eles voltam. É, que da ele, ela faz a careca, carta. E tal. É, da mulher careca. Mulher careca. Caramba, da mulher careca. Sexta, sétima oitava. É, mais pra frente, porque a Phoebe é. foi ver lá da mãe dela, né? Sexta sétima. Oitava? Então vai Não, vai de 8 ou 8 Se for oitava, eu não lembro, pô. Ai, ah, hum, é então ramo. Bom. Vai descendo, vai descendo. Tenta sete. Não. Oh, seis? Ah, meu, a gente vai errar todas A gente vai nona. errar muito nona, nona, nona, nona, Não, não é possível, é muito difícil Eu tentei nona já Décima? Primeira? Não, não, não é a primeira Gente, mas que difícil Ué, isso Ué, eles não sabem? Já colocou todas, pô era terceira? a terceira. Nossa. Nossa, a gente tá muito mal, a gente precisa assistir de novo. Eu acho que a gente vai errar. Vergonhoso! Todas! Vergonhoso! Eu falei porque a gente vê muito episódio de uma vez só. A gente não sabe, a gente e não tem moderação com Friends. A gente tem não se liga. A gente, não se liga. Isso a, a gente faz também, a gente deixa passando Friends na TV. É. Aí daqui a, você não sabe mais qual temporada tá também. É aquela série que tá rolando sempre. A gente pode estar tá comendo, lavando louça, fazendo alguma coisa, tá rolando. Tá Friends. É. Ah, erramos, erramos ah, tipo, duas A gente já. vai errar todas. Nem sei quantas tem, mas já erramos duas. A gente vai errar todas. É. Quando eles fizeram uma aposta em Monica e Rachel trocaram de apartamento com o Joey Chandler. Eu acho... Chuta, é, eu ia falar terceira também, porque se o. Cildo, que eles assaltaram o um apartamento é. foi a terceira, eu acho que essa também eu vai acho. ser a terceira. Ih, erramos. Segunda. Segunda foi antes assim. Quarta. Não, não tinha que ter chute, tinha que errar e errou, né? Porque senão a gente vai até conseguir. É difícil, né? É difícil. É que Nossa, a gente pode clicar ali no desisto, vou começar a fazer isso. Não, não, não desiste, não, vamos indo, vamos, já fomos assim. Boa temporada, Will, amigo de Ross, participa do jantar da Thanksgiving. De Thanksgiving. Thanksgiving. Putz, é aquele que eu dei a Will, Will é o é Brad Pitt. Brad Pitt, começo. Primeira, segunda? Caraca, não, não, Não, não porque não. tem a filha dele, né? Já era maior. Ah, não, não, essa é do Rob, do Bad Pitt, não. Essa é do, do carequinha, velho. Bruce Willis? É. Nada a ver. Não, não, é o... Então é antes mesmo, pô. É, antes. Bota a primeira. Putz, não é a primeira. Não sei, não tava estourando Friends, né? segunda. Quarta? Não, muito alto quarta. Mas aí, todos vocês meses de temporada baixa? Não dá, eu acho que vai ser um pra cada temporada, uma pergunta pra cada um. sete oito 8. Oitava temporada. Ah, acertamos, era o Brad Pitt mesmo. Mas oitava? Oitava Nossa, mesmo. a gente tá muito ruim Eu disso. falei que a gente não ia conseguir. Meu Deus. A gente vai errar todas, eu já disse. Quando o Joey, a gente não acertou uma, né? Não, não acertamos nada. Quando o Joey disse ser o dono de um Porsche. Caramba, a gente zoou do Porsche esses dias. A gente foi na exposição do friend, a gente falou que podia muito ter o Porsche na frente, Pô, né? É só colocar um papelão com uma capa de carro em só cima. Só a capa de porque carro. eles fizeram isso. Não, e aí deixava o, o boné e a chave. Só pra. É, não, a chave é, não, que a gente chave. Foto. O casaquinho e o boné, só pra tirar a foto. Ele acha a chave, sim, ele acha a chave. Não? Não, ah, não, não, não, não. É verdade. Compra um chaveiro, ele fica ele assim. Com... Ah, é o chaveiro. É, lembra? Eu tinha que, que tinha. deixar o um chaveiro e o um boné. Eu sabia que tinha alguma coisa de chave. É. Não, eu acho que a Fib já tinha até tido filho. Não. Eu, acho eu chutaria que... a quarta, logo de cara. Tra. Quarta? Mas não sei se é não. Chutaria tipo sétima. Não, muito ah, alto. Né? A imagem ainda é velha. Sexta. Sexta. Caramba, ah, eu quase acertei. Eu falei sétima, eu fui mais próxima que ele. Ah, e se a gente começar a ver quem, acerta, quem vai mais, mais próximo? Agora já foi, né? Ah. <risos> Qual temporada rola o casamento da Monica e o Chandler? Oitava, nona. Oitava ou nona? Ah, é bem mais pro final Oitavo, já, Oitava né? ou nona? Chutar oitava. Eu, eu iria é de nona. oitava também. Ah, nona. não é. Vamos. Nona, não é nona? Décima, não, será? Não, décima não. Então é sétima? Tudo isso? Sétima. Caramba, eles casam na sétima. Parte 1 um e parte 2. É que demorou tanto pra chegar na sétima, ainda né, que sei Demora. lá. Demora. Eu achava que era muito na na, na oitava, né? eu não. achei que era mais pro fim. Caramba, Triste, não lembrava né? que era tão boa coisa. Quando a Rachel beijou o Ross pela primeira vez... Primeira, primeira. Não foi. Calma. No final da primeira temporada, né? Que ela dá um beijo pra e acaba. Pra é a primeira. É. Então é a segunda, então é a segunda. É porque não, ué, aí, não foi aí. É do baile, é quando ela vê a, a, a VHS. Não, mas aí é quando eles voltam, pô. Não é, não é. Esse daí é aquele que ela assiste no ah, VHS, do baile demora da escola. ele muito pra beijar, é verdade. Aí ela vê que ele ficou esperando ela pra ir no baile lá, ela já tinha saído. Aí é, ela se sente mal e fica com ele. É verdade. Em qual temporada acaba a luz em Nova York? Como é que eu vou Tem saber? Tem o Paolo, primeira temporada. O eu só lembro. O Paolo tava. Primeira. Ah, uma! Meu Deus, ah, da modelo da Victoria's Secret lá. É, senta uma, uma! não Isso? acredito. Isso, ó, você se mostrou seu bagulho porque a gente não sabe lavar roupa, ó. A gente, a gente não, não eu nem sei onde aconteceu. Eu também isso. não sei, não. Mas... A gente amo A gente precisa aprender a lavar, a gente usa pra gravar, porque você só vê atrás. É, mas eu não é eu já caso, o que É nesse caso, não né? nesse caso. Quando o Rose e o Joey tiram uma soneca juntinhos, esse episódio é muito engraçado. Nossa! Eles Carol, gostam, Carol, né? Eles tiram mais de uma soneca, não é? A Rachel já tá morando com o Joe, eu acho. Quase certeza. Joey, então, sexta, sétima. Quinta, de repente. Quinta? Não quinta, sei. Sexta, não teve nenhuma que foi quinta. Né? Acertou, ah, acertou uma, uma acertamos uma. uma, pô. Vamos de sétima. Ah, eu ia acertar. Tu ia acertar! Você tem que ir na tua também, pô. Eu quase acertei. Quer dizer, eu acertei, né? Mas ele é. não. Em qual temporada. Tudo bem? O café voltou. qual temporada Phoebe quer mudar de nome para a Princesa Consuela? Consuela? Consuela é no final, é no final. É no final? Porque já tem o Mike. Ah, é. O Homem Décima. Nona ou décima? Vamos na, na minha primeira. A gente já tinha acertado três, se a gente fosse na nossa. Décima. É, porque ela fica com ele na última só, é. acho. Deve ter um pouquinho na nona. Não, eu acho que ela fica mais mesmo. Apareceu o Palmirinho e Didi, ó. Ah, eu salvei esse quiz. Em qual é, idoso famoso você vai se transformar? Não, vamos fazer esse logo depois desse, De, então. Idoso influencer, idoso influencer. Vamos fazer, vamos fazer. Muito bom isso. Quando eles viajam é, a Londres para o casamento da Emily... O eu acho que é a nona, Não, calma oitava. Calma aí. Mas a Mônica e o Tinder casam na sétima. Então, eles casaram depois. Foi depois. Eles começaram a ficar em Londres. Então, vocês casaram na sétima, volta a sexta. Ou sete também, né? Sete, oito, acho que é, nove, você aí. cinco, seis já foi. Quinta? Ué, quarta? Na quarta? A gente fica muito eles ficam tantas temporadas assim, sem é, com a galera sem saber. Caramba, foi... não é possível. Porque eles vão Começaram se casar na... Junto na quarta Ah, temporada? mas eles ficam muito tempo. Aí tem o esquema do apartamento, vai até casar. Caramba, é não me liguei mesmo. que eles ficavam juntos desde é a quarta temporada. É isso mesmo. Qual temporada a Rachel consegue um emprego na Ralph Lauren? Ah, é depois quarta. que ela trabalha no café um bom tempo. Quinta, de repente? Não, a Ralph Lauren já é da, uma das últimas porque ela. ela é. A ah. Ralph Lori é uma das últimas que ela trabalha. Falta seis. Cinco, seis. Cinco! cinco acertamos, acertamos mais uma! Acertamos duas! Acertamos não, duas! Não acredito, acertamos duas. Acertamos? Eu tô tendo não, que cavar é, lá já, de quando saiu o Friends, porque depois que eu comecei a ver seguido. Acabou-se? Você acertou 12 de 12? Ah, não, não, é porque a gente foi, foi coisando ah, pra ver tá, qual tá, era. Tá, tá, tá. tá então. A gente não acertou 12 de 12, a gente, a gente acertou, acertou duas 3. de 12. Não? Duas. Três, essa. A do Chandler. Que é ruimzão nisso aí, né? Uhum. É, muito Dois ruim. 2 de 12, a gente errou 10. Faça esse quiz você também, é só jogar no Google lá, Quiz Friends, temporada que vai aparecer. Se inscreve no canal, deixe seu like, comentarinho aqui embaixo. Por favor, né? Tchau, até a próxima.